caralho velho, aquela vadia disse quando eu era criança disse que eu não queria ser nada não queria ter nada vadia caralho isso é da boa porra é o que manda tudo estão tudo no controle caralho pedi o pai cedo eu sabia que virar nesse mundo é tudo é tudo meu vadia <risos> Vê, vê. amor. Pronto sua desgraça! Onde é que você tá? Cada... É o dia te... que eu tô indo na rua? O que eu falei para você? Ficar tá, tá. dentro de casa sua peste. Depois a gente mata uma desgraça dessa e aí os direitos humanos vão dizer que eu tô errada. Agora eu cuidar de você ninguém cuida. Pra casa agora. França, número uno na Itália, agora nu a rocha, só vai dar as checa. Número uno na França, número na Itália, agora nu arrocha, só vai dar as checa. Imagino Eu imagino a checas Eu imagino os Eu imagino as checas Tudo dançando um Eu imagino a checas Eu imagino os jacks. Eu imagino as checas Eu imagino as checas, tudo dançando, em rush. Eu imagino as checas, eu imagino os cheques. Eu imagino as checas, tudo dançando, em rush. Na rush, o encandeia explodiu com Nara Costa. Ganhou toda a Bahia, barril, todo o Brasil. Michael então chamou o Diego Coelho pra fazer um dueto e ganhar de top de world. Numero um na França, numero só vai dar a checas Um um na França, Um um na Itália. Agora numa Arrocha. Só vai dar a checas Eu imagino a checa. Eu imagino a checa. Eu imagino a checa. Tudo dançando no Arrocha. Eu imagino a checa. Eu imagino a checa. Eu imagino a Tudo dançando no Arrocha. Azteca. Eu imagino as checkas. Eu imagino as checkas. Tudo dançando. Eu imagino as checkas. Eu imagino as checkas. Eu imagino as cara, acreditei tanto em você, tinha tanto pão, seus álbuns, CD e decepcionei com você cara, porra, era fã e sou fã de carteirinha, decepcionei com sua presença pão, não tô pão pela ordem não, véio. rapaz, acreditei tanto em você, era seu fã, desde pequeno, presenciei todo o seu show, ah, mas vocês são tudo tortos, tudo corrupto. Você cresceu na vida, pã, fez muita média. Pô, eu tô me decepcionar com vocês, esse governo aí. Pã, só de iludir aí que muito pouco faz pela gente aí. Só ilusão, vai comendo como um bocado, faz um bocado e a gente nessa classe aí como é que vive aí, na mínima. Mas, pã o menino tá aí crescendo aí, mas não sei que, eles vão se esperar em você, não. Nós que manda aqui, pô. Nós, os meninos, pô. nós manda aqui, pai e estamos aí pra fazer pelo governo aí, o que o governo tá fazendo aí. Vocês já sabem o que fazer comigo. 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 Eu não aceito isso, você tem que dar uma chance para você Brutus, você não é essa pessoa má Que todos dizem, não adianta mandar um tubo em favela O mundo precisa de você Brutus, você é uma pessoa especial, maravilhosa Venha comigo Brutus Venha comigo, alright O que é isso Brutus? Não! Não, Brutus! Eu sabia que você não tinha... Não, é, não queria nada de mal comigo. Você tem o chapéu que eu dei em um dos seus sonhos, Brutus. Brutus, acorda, garoto! Acorda, garoto! Não! Ah! А! А! Бум! Тук! Тук! Бум! Oh, garotos, eu tenho que ir. mas prometo, prometo, acreditem em cada um de vocês, eu voltarei para buscar cada um de vocês. Não se entreguem, lutem, vocês também, cada um de vocês, tem super superpoderes, ok? Nunca se entreguem, tá? Eu acredito em cada um de vocês, eu vou voltar para buscá-los, mas não deixem o governo, não deixem o sistema pegar vocês. I love você, diga! Não, Dinheiro, ah! coelho pra fazer um dueto e ganhar de top de wood. Número um na França, número um na Itália. Agora numa rocha só vai dar as checas. Número um na França, número um na Itália. Agora numa rocha só vai dar as checas. a piada, pode? Ai, ah, quando eu terminar de contar a piada, vocês tudo caem na risada, tá? Porque agora tá. muito engraçada. Tá, era um de dia de um de pintinho. De verdade, foi mentiu, Tá, foi, e, Era um de dia de um de pintinho. pintinho. Ele foi ciscar, ele caiu. Ele tinha uma perna só. Ai, que engraçado, gente. Ai, que vergonha. É, tá bom, já acabou a filmagem. Ih, desgraças, vai. Ai, e mais, Peixe, vai Ai, meu Deus do céu. Aí, foi um pitinho só. Ele tinha uma perna só, sabe? Ele foi se cair e caiu com uma perna só. Ai, que engraçado. Eu não me aguento de rir. ai desgraça. ai desgraça. vai isso que tá bom, tá bom?